Somos servos da luz ou das trevas. No outro dia, estive trocando ideias sobre se somos servos da luz ou servos das trevas. Como é que sabemos, mesmo lá dentro de nós, para onde vamos quando estamos dormindo, se não temos plena consciência do lugar para onde vamos? E o nosso companheiro de batalhas ao nosso lado, a qual banda pertence? Quando estamos encarnados, torna-se difícil entender se estamos de um lado de outro ou de nenhum lado, em cima do muro. Estamos todos caminhando lado a lado, disputando dia a dia, não uns contra os outros, mas disputando conosco mesmos. Eu estou disputando comigo mesmo, tentando definir de qual lado eu estou. É uma tarefa muito difícil, pois os obstáculos surgem no cotidiano, a todos os momentos, todos os dias. As situações surgem, a ocasião faz o ladrão, dizem. São armadilhas que nos pregam. São testes aos quais somos submetidos em todos os momentos. E lá está quando menos esperamos. Como encarnados, somos desatentos. Acreditamos que todos os pensamentos que vêm à nossa mente são nossos. Grande erro. Boa parte deles podem ser, na verdade, sugestões externas provindo de espíritos que nos acompanham. Dos dois lados. Abaixo, os maus pensamentos. Dê atenção somente às boas sugestões. O espírito, quando desencarnado, não muda. Se foi bom, continuará bom e seguirá para esferas mais elevadas. Se foi ruim, continuará ruim com um agravante. Ficará na crosta do planeta ou irá para o umbral, ou para as trevas. Ele agora terá mais tempo para exercer a sua tendência.